Eu sou o Maurício Mococa. hoje nós vamos fazer mais um vídeo aí para o canal Rei das Variônicas o canal, o canal mudou o nome ficou o Rei das Variônicas Maurício Mococa e hoje nós vamos fazer um vídeo é fazendo uma demonstração das cartas do baralho esse vídeo é um vídeo treinamento que é o básico então a demais é para o pessoal que tem, tem é, comprado as varas aí esse vídeo mais é para eles começar a fazer um treinamento em casa e depois que você treinar nessas cartas aí você começa a perceber como é que é tão simples você trabalhar com as varas e trabalhar com a radicesia e o comando de voz agora eu vou fazer uma apresentação aqui das varas que nós temos aqui meia rápida Pessoal que tiver interesse, o contato tá embaixo do vídeo. O Edson vai gravar. Eu vou começar aqui pela... Opa, o bichinho está liso, hein? Essa é a número 2. Que é uma tecnologia de ponta, ela é toda em latão. Não tem outro material nela. É uma, é uma das principais nossas e também agora eu vou mostrar a número 3 a número 3 é dois tubos a antena está dentro a tampa que está a antena é... é essa aqui ó a antena vai puxa ela A antena tá lá dentro. É só você pegar aqui na pontinha dela e puxar a ponta dela. Então, é essa aqui é a número 3. Então, deixa eu ver. A... Os tampões dela é tudo rosca. Vamos abrir a outra aqui também. É, o pessoal já vê ela já olha é, é a beiradinha dela fica você só enfiou o dedo aqui puxa ela ela já vem para fora aqui ela já tá virada e essa aqui é a telescópica ela é muito simples de usar é uma ótima antena as antenas é tudo de latão as empunhadeiras é tudo de latão as tampas é tudo rosca você vai guardar ela, você levanta ela, apruma ela, você aprumou você forçou ela para baixo, ela já começa a encolher lá dentro você pega a tampa a tampa número 1 um é a tampa da, da antena da parte de cima, a número 2 é a parte de baixo aí você enroscou, fechou, tá fechado você coloca no bolso a outra você faz a mesma coisa, apruma ela você aprumou, tá fechada, você coloca a tampa e você anda com elas dentro do bolso. agora nós vamos pela a número 4 essa é a número 4 ela é toda em cobra então aqui a parte de baixo é de pressão onde ela tem a câmera você coloca, tá, fechou. Você coloca ouro, coloca diamante na câmera. você trabalha o comando de voz. E ou, você usando a radiação, você trabalha por comando de voz. Essa é a número 4. Ela é toda em cobre. Não tem outro material nela. É somente cobre. Tudo de cobre. É uma varetas excelente para caçar minério, ouro, diamante, água. Então, muito boa essa. Essa é a número 5 essa já é um lançamento mais novo nossa é uma vareta muito muito boa é toda construída em cobre não tem outro material nela não se cobre essa já tem a câmera na traseira não sei se a câmera tá pegando bem aqui então aqui ela é de rosca a câmera é na traseira você coloca diamante ou coloca ouro não coloca nada e trabalha para a ela é toda construída em cobre. A, a parte da câmera dela aqui é desenrosca. Você pode, se caso você queria trabalhar sem a câmera, essa é a câmera dela. Se você quiser trabalhar com ela sem a câmera, você pode trabalhar com ela sem a câmera. É uma excelente vara. Ela é muito boa para caçar água e também para ouro é uma das melhores que eu tenho, é a número 2, e ela para ouro e água pode ser trabalhada também com comando de voz, também, que é a radiestesia e agora, nós vamos ao, ao vídeo das cartas nós vamos ao vídeo da, das cartas, o Edson vai mostrar as cartas aí para vocês as 10 cartas estão tá encarreadas ele vai passar por cima delas mostrando elas e começa do AIS, vai falando as cartas aí aqui começa do ice. Aqui está o número 2, aqui a 3, 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Essas são as cartas que tá encarreada aqui. Aí vou, vou voltar lá no tá tal Maurício agora, para nós começar a continuar do vídeo. Eu vou começar lá no começo. Vocês podem ver que as cartas estão tudo encarreadinhas aqui. Até chegar lá, ó. Aí o Maurício vai estar tá lá cavar a iônica lá já? perto. Ele já tá com a iônica ali, ó. Preparando aí já? para vir Mais perto um pouquinho. Dois metros. Dois metros. Vou passar. Agora é o seguinte. Aqui, ó. Eu vou fazer o comando para ela de voz. Mas eu poderia fazer o comando só em pensamento. Não precisaria de eu falar harto. Mas eu vou falar a arte que é para o pessoal entender mais fácil. Varionde, você só cruza na carta que é o AIS, que é o número 1. Um. As outras você não cruza. Agora o Ezio vai acompanhar as varetas. Mas vai dar 1, 2, 3. As varetas cruzou. Por quê? Porque ela está em cima da carta que é a um, que é o Ice. Eu vou continuar para frente até sair na última carta. Vocês vão ver que as varetas não vão cruzar mais. Ó, ó aqui ela não vai cruzar em carta nenhuma. que aqui eu tô, ó, Eu tô passando todas as cartas. E ela não cruza mais essas cartas aqui. Porque ela já. O comando que eu dei para ela, ela já cruzou. Então ela não tem comando para essas cartas. Então eu acho que dá bem para o pessoal ver o vídeo e entender, né? é pegar as cartas, encarregar as cartas eu vou voltar agora daqui para lá ó. vocês vão ver que ela vai cruzar na carta que ela está com comando outra coisa você deu o um comando, você não tem que estar tá repetindo o um comando você só muda de comando então eu vou voltando, ó. estou passando em cima da outra carta nada, aqui também nada lá vai, ó, nada as varas lá vai só reto não mexe pra lado nenhum então, a, ela só vai cruzar mesmo a hora que chegar na carta que eu dei o comando. Agora ela vai cair, ó. Agora ela cruzou, porque essa carta aqui é a número 1. Um. Se eu andar para frente, ela descruza. Ela já descruzou. Agora nós vamos dar o comando para número 2. Variônica, você só cruza na carta do baralho, que é o número 2. Que é o 2 de copa. 1, 2, 3, 4, 5, aí ela cruzou em cima da carta que é o número 2, essa carta aqui é a 2, porque a carta está enfilada, ela está enfilada de a 1 um ao 10, então essa segunda carta é o 2, a terceira carta é o 3, a quarta, a quarta carta ela é o 4, e assim vai até a 10 então eu fiz de um modo bem simples que é para a pessoa treinar Aí eu, a pessoa começou a treinar desse jeito aqui ele já fica bom agora eu vou andar para frente as varetas já abriu, elas não vai cruzar mais nenhuma carta aqui porque aqui não tem nenhuma carta 2 nem um 2 aqui que é de copa elas não cruzaram em nenhum nós vamos voltar para vocês verem que a hora que chegar no 2, ela vai cruzar. Nessas outras ela não cruza. Porque ela não tem comando nessas cartas. O comando dela é no 2. Agora ela vai cruzar. Ó. Cruzou. Por quê? Porque aqui é a carta número 2. Vou até mostrar para vocês. vocês verem que é o 2 de copa. Eu vou para frente, ela não vai cruzar no mais, que não tem comando no mais. Agora, nós vamos pela terceira carta. Variônica, você só cruza em cima do três de pausa, do, do três de copa, que é do baralho. As outras você não cruza. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela cruzou em cima do três, ó. Esse aqui é o três, eu já vou deixar até virado essas cartas então, esse é o 3 de copa agora eu vou seguir daqui para frente ó. aqui ela está cruzada em cima do 3 aqui ela vai aberta agora não vai cruzar mais nenhuma carta e assim agora nós vamos sair lá nós vamos tá Ó, vocês vão ver que ela não cruzou nenhuma carta dessas. Agora que chegar aqui em cima do 3, ela cruzou. aí. Por quê? Porque é o 3 de copa. Esse aqui é o 2 de copa, que nós já fizemos. E esse aqui é o 1, nós já fizemos. O Edson vai dar uma mostrada nas cartas aí, ó. É o ar de copo dois de copo três de copo e aí segue até o 10 de copo agora nós vamos dar um comando, o comando para o 4 de copa Vai onde? você só cruza em cima da carta que for o 4 de copa desse baralho as outras você não cruza Ó, um dois três quatro, ó, ó, as horas cruza que vai quase nem para trás então aqui ó tá o quatro, é o quatro de copo mais perto mais perto que não pega nem eu falando essa distância tá, tá, tá. e outra, você foca mais só as horas agora aqui ó ela tá cruzada se eu voltar para trás ela descruza se eu for para frente ela cruza em cima do 4, porque o comando tá no 4. Se eu for para frente, ela descruza. E aqui eu vou até a última carta, ela não vai cruzar mais carta. Esse é um modo simples que eu estou fazendo, que é para o pessoal treinar em casa. Então esse vídeo vai ser muito importante aí para o pessoal treinar. Aqui eu vou voltar para trás. Ela só vai cruzar a hora que chegar no 4. Olha, ó. Ela cruzou, por quê? Porque chegou no 4 Se eu der um passo para frente Ela descruza Aí, ó. E aqui agora ela vai descruzada Até acabar a última carta Agora nós vamos fazer o comando para 5 Vário onde? Você só cruza No 5 de copa Desse baralho, as outras não Olha, Agora eu vou andando Vocês vão ver Que ela não cruza mais essas cartas ela só vai cruzar em cima dos cinco, aí ela só cruzou no cinco, o Enzo vai mostrar aqui agora, que é um cinco, e copa aqui ela está cruzada em riba, nós vamos para frente, ela descruza e vai continuar descruzada, ela não marca nenhuma carta dessas mais nós vamos voltar vocês vê que ela não nem nem se mexe em cima dessas cartas ó eu tô parado em cima da carta nem mexe ó. aí ó agora ó nem nem se mexe em rima disso aqui agora quando eu chegar em cima do 5 vocês podem ver que ela vai cruzar sozinha ó. ah ela cruzando ó. mas eu estou em cima dos 5 ela não vai cruzar nessa não vai cruzar nessa Nessa também não, e nessa também não, porque não é a carta que está com comando nela. Agora nós vamos dar o comando para a carta número 6, que é o 6 de copa, para ela cruzar só em cima dela, ela não vai cruzar em nenhuma outra carta. ó vocês veem que eu passo em cima de todas as cartas. Aí chegou na seis, ela cruzou e é o 6 de copa agora eu vou continuar na frente ela não cruzou, não cruzou e também não cruzou, também não cruzou aí o pessoal que duvidar que isso pode ser feito é só arrumar um variônicas e onde que treinar Qualquer um pode fazer isso. Agora nós vamos daqui para lá. Vocês vão que ela vai cruzar só nas seis. Essas outras aqui ela não vai nem se mexer nela. Aí. Nem se mexe. Agora ela vai cruzar. Olha. Aqui ela cruzou. Um passo para frente ela já descruza. E agora ela vai descruzada até a última. até chegar lá de onde. Agora nós vamos dar o comando. Para a sétima carta varionis, você só cruza no sete de copa outras cartas você não cruza então ela tem o um comando só para o sete de copa ela não vai cruzar nessas outras cartas agora ela vai cruzar por quê? porque eu estou em cima do sete de copa então é uma coisa muito simples demais e é muito importante aí para o pessoal treinar ah, agora está em cima do 7, ela está cruzada, eu vou andar para frente, ela vai descruzar. Ó. E descruzou. e passou as cartas e não cruzou mais. Agora eu vou voltar, ela só vai cruzar em cima do 7. Ó, não cruzou. Não cruzou. Nós tá chegando no 7. Aqui ela cruzou. Por quê? Porque é o 7 que ela está com comando. Essas outras cartas aí ela não tem comando. Então é um, é um vídeo muito importante aí para o pessoal treinar. E o pessoal não se esquecer de se inscrever no canal, deixar seus like. Logo nós vamos ter um sorteio. Aí com 5 mil inscritos. O pessoal também se inscrever aí no canal para participar desse sorteio. E depois nós vamos ter outro sorteio pela frente também. Conforme o canal for melhorando, a gente vai melhorando o sorteio também então agora eu vou dar o comando dela qual que foi a última, a última lá? sete então eu vou dar o comando dela agora para o, para o oito de copa variante, você só cruza se for oito de copa se não for, você não cruza então ela só vai cruzar na, na, na carta que ela está com o comando olha, você pega bem a frente da varita viu? uhum, pode ir que eu estou na frente Ó, nós estamos em cima do 8 então ela cruzou porque porque a carta que está embaixo é o 8 de copa outra coisa que vocês tem que perceber ó eu descruzei desci virei a carta as varas tá aqui ó eu vou levantar as varas para cima e elas vai cruzar porque porque ela está com o comando agora eu vou para frente ela vai continuar assim agora eu vou voltar para trás, ela só vai cruzar em cima do 8, essas duas cartas aqui ela não vai nem se mexer ó. Olha aí. ela cruzou de novo, que está em cima do 8, que está com comando nela essas aqui não tem comando, ela não vai nem se mexer nela agora nós vamos fazer o comando para o 9 vai onde? você só cruza no nove de copa. se não for nove de copa, você não cruza então é muito simples você deu o comando, é o comando que você dá para ela agora é claro que a pessoa que adquire esse produto ela cruzou aqui porque é o nove a pessoa que adquire esse produto já chegou, acabou de chegar aí na casa dele. Ele pega e já vai para lá, vai procurar ouro. Ele vai procurar diamante e não vai achar nada. Ele não vai achar nada porque ele não, não treinou, não sabe nem como é que as horas funcionam. As horas vai chegar em algum lugar lá, vai cruzar lá, ele vai furar um buraco lá de 100 metros de fundura e, e pode não ter nada. Então veja os vídeos do meu canal, olha os vídeos, vê tudo que ensina. E você pode trabalhar aí com diamante na câmera, com ouro na câmera. Então, ó, eu levantei a mão, puxei a mão na posição. Ela tá cruzada em cima do nove, ó. Eu vou pra frente, ela abre. Ela passou em cima da outra, nem mexeu. Agora eu vou voltar, ela nem vai se mexer nessa carta que tá no chão. Ela só vai cruzar no nove. Porque é o comando que ela tá, ó. Só cruzando o 9 né? e essas outras cartas para ir afora tudo, não vai nem se mexer nela. Já estamos chegando na última nem se mexe. Agora nós vamos dar o comando para a última carta. Vário onde, que você só cruza se for o 10 de copa se não for você não cruza. Ó, agora nós vamos mandar passar todas as cartas eu tô passando todas as cartas para vocês verem que ela só vai cruzar naquela, ela não vai cruzar nessas aqui Sim. então ela só vai cruzar no 10 ela cruzou aqui que é a última carta é o 10 de copa se eu for para frente ela descruza e acabou as cartas esse aqui é o 10 mesmo umas minutos com um, 20, 20 é nós já estamos para encerrar esse vídeo. Já estamos para encerrar esse vídeo que já está ficando meio longo. Nós vai dar só mais uma explicação e já já nós estamos encerrando. Agora você chegar bem perto, pegar bem, pega só as várias. Você pegar eu uhum. mais perto que você puder melhor. Agora nós vamos já estamos para encerrar esse vídeo. Pediu o pessoal mais uma vez para fazer os comentários, inscrever no canal, ad, ad, acionar o sininho e que a gente nos próximos vídeos também o YouTube possa notificar a pessoa ontem eu fiz a primeira live ao vivo achei que não ia não ia dar certo, mas acabou dando certo e logo nós vamos ter mais uma live ao vivo também aonde eu vou explicar também como é que vai ser o sorteio que vai ter pela frente aí que eu acho que não demora muito e agora que eu vou explicar no finalzinho do vídeo aqui nós temos 10 cartas aqui encarreadas e eu vou dar um comando para ela para ela não cruzar em nenhuma carta eu vou atravessar as 10 cartas e ela não vai cruzar em nenhuma então pegar a posição que eu tenho que dar os três passos os três passos é muito importante velho? ó bariônica agora você não vai cruzar em nenhuma carta dessa nenhuma das dez cartas que do baralho tá no chão é então, um dois três ela não cruzou não cruzou não cruzou porque que ela não cruzou porque ela não tem comando o comando que eu dei é para não cruzar em nenhuma então ela não vai cruzar em nada aqui no chão Aí, acabou a última carta e ela não cruzou em nada agora eu vou dar um comando que quando vocês forem treinar vocês chegar no último do jeito que eu fiz aí certinho agora agora onde você vai cruzar de uma em uma carta das que está no chão você vai cruzar nas 10 cartas então ó a gente presta atenção aí que aí é que está o difícil hein vocês erraram nesse último tudo que vocês fez para trás é inútil então essa essa é, é o segredo agora então ó eu vou dar os três passos ó, Vê que eu tô mais ou menos na posição da carta de três passos então ó um dois três ela já cruzou na primeira carta ó, um dois três ela já cruzou de novo já cruzou no dois. Eu vou para frente. Ela vai cruzar no três. Ó, cruzou. Chega bem pertinho das águas. Vou pegar elas bem cruzou Bem na hora que elas... Bem nas pontas dela. Não sei mostrar eu não. Ó. Um. Dois. Três. Ela já cruzou em cima do quatro. Ó. Um. Dois. Três. Ela já cruzou aqui em cima do cinco. Ó. Um. 2 3 Ela cruzou em cima do 6. Agora eu vou dar um passo para frente. Ela abre, ela vai cruzar de novo em cima do 7. Eu vou de novo. Ela abre, ela cruza de novo em cima do 8. Eu vou de novo. Ela abre e ela vai cruzar em cima do 9. Eu vou de novo. Ela abre e ela vai cruzar em cima do 10 então aqui nós terminamos em cima do 10 as 10 cartas foi confirmada. quando você fizer esse último teste faça com devagar, não precisa pressa, não precisa apavorar porque se você errar uma ela passar sem cruzar numa você tem que cortar tudo para trás você tem que começar o treino tudo lá atrás de novo aí é mais 20, 30 minutos você repetir tudo Aí, agora eu vou para frente ela não vai cruzar mais que não tem mais carta para frente agora o Edson vai mostrar as cartas no chão mais uma vez uma por uma e vai falando aí as cartas esse aqui é o 10 essa aqui é o 9 essa daqui é o número 8 e aí, pessoal viu não tem tramóia nenhuma essa aqui é o número 7 Estou recolhendo aqui as cartas, essa daqui é o número 6, essa aqui é o número 5, essa é o 4, deixa eu lembrar, uma é deixa eu lembrar de uma outra coisa aí, quando vocês puserem as cartas no chão, põe mais ou menos um metro e meio, de um metro e trinta a um metro e meio de distância uma carta da outra, para que dá esse último teste, se ela ficar muito pertinho, não dá como você dar os três passos. Vocês veem que eu dei uns passos em miudinhos. Então deixa ela na base de um metro e meio, que dá bem para você dar uns passos de meio metro cada um. Agora eu vou dar uma continuidade aqui, que é o três. retirando Vou retirar o número dois. Esse vídeo vai para o canal agora à tarde. Esse aqui é o... É o... É o... Esse é, é o... Ais. É, boa. é o... Ais. É o Ais. E É o último. É a primeira carta do baralho. Número 1. Um. É isso, Maurício. Aqui. E agora, até o próximo vídeo amanhã. Que amanhã nós vamos fazer mais uns vídeos legal Uma boa tarde.